Olá amigos e amigas, vou inicialmente montar um mini livro, inicialmente você pega um mini livro e ajeita de forma crescente, um, um, dois, três, quatro, é só dobrar, e tem esse um mini livro montado com 14 páginas coloridas como demonstrar. vamos lá, agora eu vou montar o micro livro, Você, inicialmente pega E une os números no canto superior direito: 1, 2, 3, quatro Une bem, pode grampear o mini grampeador desta maneira. Só dobrar Tenso o micro livro com 14 páginas. Como queremos Obrigado. E depois você pode colocar na caixa na outra caixinha e. Dentro da outra caixinha está completo a montagem do micro livro. Obrigado.